aqui no, para mostrar se vão conseguir essa dança totalmente gratuita e atualmente não é mentira tá porque e também não é antigo porque essa é de novo passo de Batalha ele se chama astral e dá para você conseguir essa dança gratuita já apareceu aqui ó já apareceu aqui ó Exibição especial cinema, mas ninguém entendeu o que que é isso, mas todo mundo pensou que era Trapper Que vai ter lá no negócio, mas ninguém soube disso, que é uma nova coisa que vai acontecer Vai chegar aqui no Fortnite, uma coisa Isso é tipo, me ajuda demais também, eu fico muito feliz Gratuita. Como conseguir essa dança gratuitamente? Então, por isso, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como conseguir. Como conseguir ela? Aqui, ó. Vocês vão abrir esse site aqui que vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Esses aqui são os criadores que criaram esse vídeo aqui Aqui ó Assiste o Witch People More Tank A Vote Fortnite Vamos traduzir para português Assista o People Mais do que um voto no Fortnite Foi estreado... O que é Witch People? Aqui se vocês quiserem ler, podem ler, tá? Se vocês quiserem ler, leiam, tá bom? E aqui é o do Fortnite mesmo, Fortnite Brasil, tá? Segunda série de... Pip... aqui ó, gesto entusiasmado grátis. Todos os jogadores que participaram da divisão do jogo de Youth People entre 28 e 29 de julho no Fortnite receberão de presente o gesto entusiasmado grátis. Esse gesto foi criado com base de uma dança enviada por Michel Mesh o vencedor do concurso, hashtag Emoji Royale Conteste. Michel e seu irmão Jamié coreografam essa dança juntos e ela é entusias de entusiasmado. Entre no Fortnite de 27 do 7 às 21 às 21 horas horário de Brasília e 29 do 7, às 21 horas horário de Brasília. A noite. Os dois são à noite. Para receber o gesto de graços. Essa é dancinha aqui, ó. Peraí. Começado com o Essa daqui, ó. É a dancinha. Tá bom? Aqui, ó. Como posso assistir a Witch People no Fortnite? Primeiro, abre o Fortnite na terça-feira, 28 de julho, antes das. 20 horas, horário de Brasília, noite. As, não, antes das 20 horas. A noite, horário de Brasília. Se ele, dois. Segundo. Se, se ele é no modo de jogo, Battle Royale, entre na lista de partidas, festa Royale. Tipo, eles quiseram dizer assim, ó. Você vai abrir Fortnite. Mas tá aqui, ó. Vai em Battle Royale. Vai carregar, aí vocês vão vir aqui, ó, aí vão em festa royale, entenderam? Aí já vai estar tá ali o festa royale, aí vocês vão assim, espere, terceiro, espere o evento começar às 21 horas à noite, horário de Brasília, é tipo, continua a conversa com seus amigos, tipo, como que pode dizer? Ah! tipo falar para os seus amigos para conseguir essa dança, tipo, isso é muito legal que você vão poder tentar fazer tipo assim. Tipo, fica com a mesma dança, tipo, eu e meu pai tem que ficar com a mesma dança e assim Entendeu? E aqui, ó, é assim, aqui a gente vai entrar aqui na festa royale Pessoal, voltamos. Mais ou menos você vai nascer ali aqui. Aí vocês vão se pegar na Tipo... Tem um... Tem um... Meio que um... Um cinema. Que é assim, ó. Olha aqui do DJ. DG o Ucinho, DG, DG Cavaleira Negra, DG o DG Esse daqui é um DG verdadeiro, esse daqui é o DG zumigo. E ali ó, vai ter esse arco aqui que tá passando a música do.